Paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre orar pelos enfermos, sobre cura através da oração Alguém já chegou para você e falou, meu tio tá com câncer, ou eu tô com diabetes, ou meu primo tá com depressão Vamos orar por ele? Você pode fazer uma oração por ele? E isso é muito comum, desde a época de Jesus as pessoas já chegavam perto dele e Jesus falava, o que você quer que eu te faça? e a maioria falava eu tô cego eu tô surdo eu tô manca, eu tô com lepra é sempre uma doença claro que existiram outras questões no ministério do Senhor Jesus mas quando você olha para a palavra a maioria das vezes está envolvendo cura e às vezes não sei se você já fez isso ou conhece alguém que tenha feito você não faz essa oração você vira e fala vou matar meu líder vou matar meu pastor vai lá na igreja vai numa célula, e aí a gente pode orar por você eu quero te dar uma notícia excelente. A mesma autoridade, no nome de Jesus, que está liberada na vida do seu pastor, do seu líder, ou de alguém, de alguma autoridade espiritual que você vê, está sobre você. Você tem a mesma autoridade. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no nome de Jesus, você não precisa esperar ter um título, ter uma posição, ter um encargo. Você já é filho amado de Deus e já teve acesso a todo o poder de cura, ressurreição, libertação através da cruz de Deus. Então, a partir do momento que você olhou para a história de Jesus e acreditou que ele morreu por você e levou seus pecados com ele, você quando dizer em nome de Jesus já tem todo o poder. Esse estigma de que só pessoas com cargo, só pessoas que estão na igreja há muito tempo, são capazes de liberar cura e transformação, isso não é verdade. Isso é um dogma. Nós temos que quebrar isso na nossa mente. Todos os que creram em Jesus receberam a autoridade dele. Você acha que seu pastor já nasceu pronto? Porque ninguém está pronto. Mas todos estamos no processo de receber e transformar esse canal de bênção. Falando em canal... Sabe como que funciona? Imagina um canudinho. Apesar de que às vezes o McDonald's, o Burger King que quer ser sustentável, tira o canudinho e aquilo custa entrar na boca da gente. Mas tudo bem. Imagina um canudinho. Você é o canudinho de Deus. O copo é a igreja. É a estrutura que vai te fortalecer e fomentar a sua fé. Com palavra, com louvor, com santa ceia... O líquido é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus Cristo, é a divina trindade, é a pessoa do Senhor onde há todo o poder. A pessoa que pede oração é a pessoa que vai tomar aquilo. É claro, óbvio, evidente que se Deus quisesse, a pessoa podia tomar diretamente dele. Mas por graça, por misericórdia, por amor a você e a mim e a todos nós, ele nos permite ser usados como canal, ou seja... Você pode muito bem beber sem canudinho, mas Deus nos ama tanto que Ele falou, gente, tadinho do meu filho, ele é tão bonitinho, vamos colocar ele para ser usado também, porque isso gera graça, isso gera favor, isso gera intimidade com Deus. A sua fé aumenta e isso aumenta o ciclo da igreja na Terra. É para isso que a igreja existe, para abençoar o mundo, para trazer pessoas para o Senhor. Então, Ele vai e coloca você como um canudinho. E aí toda a graça dele passa por você como um canal usado por Deus para chegar naquele que precisa receber. Tem um detalhe aí. Jesus foi o canudinho mais limpo, mais maravilhoso, mais que não rasga e não entorta da vida. E você? Às vezes nós pensamos, beleza, você é um canudinho, vou disparar a benção para todo mundo. Mas você está um canudinho muito sujo. E aí a Coca fica com gosto de fanta. A água fica com gosto de suco de tamarindo. E não é aquilo que a pessoa espera ou não é a essência do Senhor que está sendo passada. Porque quando você passa o líquido pelo canudinho, o resquício que está naquele canal entra no líquido. Isso é a entendimento à promessa, à espera dos que creem no Senhor. Se limpar, se transformar, estar diante de Deus, ter o Espírito Santo na sua vida, para que quando você abençoar alguém, isso aconteça de forma limpa, pura e eficaz. Então, qual que é a ideia de ser um bom cristão? Primeiro, abençoar a vida das pessoas orando por elas. Segundo, ter certeza de que ser é um canudinho limpo, um canal onde vai passar a essência de Deus e menos sua essência. E terceiro, você ter fé naquilo que você está falando, em amor. Você pode orar por cura de duas formas básicas, vamos colocar assim. Ou, em ordem, eu ordeno que saia em nome de Jesus toda dor. Ou você pode fazer um pedido. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa vir a curar a vida dessa pessoa. São duas posturas diferentes. Elas têm a ver com revelação do Espírito Santo se você já sabe que aquela pessoa, se você sente que aquela pessoa vai ser curada naquela área se você tem autoridade no nome de Jesus para falar se você sabe que aquilo vai gerar a vida se você tem no seu coração uma certeza santa sabe o Espírito Santo intuitivo que te dá aquela postura aquele negócio de super-herói que no final quando tá quase morrendo começa a lembrar das coisas e aí vai fortalece levanta super forte às vezes o Espírito Santo faz isso com você. Estou orando por alguém, mas você está meio desanimado, você está pensando no seu próprio pecado, ao invés de já ter pedido perdão por ele antes de iniciar. Pois é, tem isso também. Se você vai orar por alguém, fala assim, dá licença que eu vou ali no banheiro. Vai lá e fala, Senhor, já me libera de todos os meus pecados. Eu te peço perdão, eu me arrependo e eu quero ser usado como um canal excelente. Quando você chegar para orar, não tenha medo de perguntar para a pessoa o que, que ela está sentindo, o que, que ela tem. Você não precisa chegar lá e falar, peraí, que Deus tá me falando que o que você tá sentindo é dengue Se você for um médico do SUS, vai ser virose sempre. A verdade é que o Espírito Santo, ele vai atuar em você através do seu amor, da sua fé. Você não precisa fazer orações enormes. Pode fazer orações simples, como as de Jesus. Desde que tenha autoridade e fé, que o nome de Jesus e a cruz dele já liberou isso sobre você. E você é canal, você é usado e em amor. Amor é a palavra-chave. Amando a vida daquela pessoa, desejando que ela seja curada e confete que isso é possível. Você faz a oração e essa pessoa pode sim ser curada. E se ela não for? Deus não é menos Deus se alguém deixar de ser curado. Deus não é menos Deus e Senhor da sua vida e nem a sua fé é mais fraca porque alguém não foi. Às vezes é propósito de Deus, você não sabe a história da pessoa ou o que ela precisa aprender com aquilo. E até mesmo qual é o seu papel nesse processo, porque às vezes é isso, é um processo. Então, não se desanime se você orar por alguém por cura e essa pessoa não for curada. Mas não deixe de tentar por achar que você não é digno, porque você é no nome de Jesus, não é no seu nome. Eu jamais oraria por alguém no meu nome, meu nome não tem, mal tem as letras, não tem nada, nenhuma casa, um nenhum carro. Agora o nome de Jesus é o um nome sobre todo o nome. E nele está escriturado todas as bênçãos, todas as coisas, todos os chaves, todos os selos, tudo que há na terra e nos céus. O nome dele é poderoso e tem dinheiro naquela conta. Pode gastar que a gente foi feito para isso. Nós fomos feitos para usar a assinatura de Cristo. Quando nós precisamos liberar uma bênção Então, hoje O que eu mais queria deixar claro para você É, aqui embaixo Vai ter algumas, alguns versículos Que embasam essa fala minha Porque às vezes você fala, essa menina ficou louca Mas a verdade de tudo isso Está na Bíblia, está revelada a nós O que eu mais quero deixar claro É que você, através da palavra de Deus Tendo fé no sacrifício de Jesus É capaz É escolhido e é ferramenta de amor na vida das pessoas. Ore por cura, abençoe a vida das pessoas, da forma que o Espírito Santo tocar o seu coração. E fique tranquilo quanto ao resultado, porque só do fato de você estar sendo usado e a pessoa aceitar essa oração, algo já começou no reino de Deus. Obrigada, até a próxima.